Parece para encrencar. Encrenca em dobro. Olá, viadinhos, tudo bem? Tudo bom, querida? Tudo bom, querida? Hoje a gente veio aqui trazer para vocês um novo jogo da Nintendo, Pokémon Scarlet and Violet. Nós estamos aqui toda trabalhada na equipe Rocket Pra vocês, para comentar sobre esse novo game que a gente tá muito ansioso E após o sucesso incrível de Pokémon Arceu A gente pode observar que a Nintendo gostou do, do modo de jogo E resolveu investir nesse novo Pokémon que ainda será lançado nesse ano Deu resultado né E esse game dará entrada na nona geração de Pokémon pessoal Então fiquem atentos que vem muita coisa nova por aí, novos mundos, no novo continente, novos Pokémon e muitas outras coisas que a gente vai poder fazer dentro desse jogo. Espero só que volte aí o Centro Pokémon porque eu vou confessar Ai. que eu senti uma faltazinha. Ai, dá, dá uma, um, dá uma, dá uma dorzinha uma ali, tentar. dá uma nostalgia. Assim como o Pokémon Arceu, o novo game vai ter a mesma pegada, a mesma jogabilidade, um mundo aberto, um mundo explorável. Só que esse jogo foi um jogo que a gente particularmente esperou muito tempo para jogar. Ai, eu esperei a dor. Dele qual fã de Pokémon nunca, ima nunca se imaginou adentrando no mundo e podendo vivenciar as mesmas aventuras e etc né? nós começamos a jogar aí umas 8 horas da manhã fomos parar 6 horas da manhã do outro quando dia, eu tava lá com os Pokémon level 80 já no mesmo dia assim que saiu <risos> você que vai começar essa aventura agora como é de prática dos jogos do Pokémon você vai poder escolher entre três tipos de Pokémon Pokémon tipo planta, tipo fogo e tipo água os novos pokémons iniciais. Sprigatito que será o pokémon tipo planta. O foecoco, que será o pokémon tipo fogo. Cucocó. E o Quaxley, que será o pokémon do tipo água. A gente não sabe se a pronúncia tá bem certa aí. É. Nós vamos conversar, né? O Nintendo podia fazer uns pokémon com nome mais fácil, tipo ABC... Uma coisa mais básica, né? A previsão de estreia já foi anunciada ainda pro final desse ano E a gente já teve alguns pokémons confirmados Tanto no trailer quanto em outros vazamentos por aí E são eles O Starly, o Hopip, o Petilit, Petlitch, Pet -Li -Pet sei lá como que fala Psyduck, o Kombi, O Kombi, O Combi O Meow <risos> Stonejourner Pellipepper Clownsher, Zoablo. Pikachu, Blissey, Surviper, Larvitar, Magnamite e Lucario. Todos esses pokémons vão ser pokémons jogáveis dentro do jogo. Você vai poder. Tá capturando, né? Tá capturando Tá interagindo, algo que eu gostei muito Desse último Pokémon Ar Arceus Foi que você conseguia interagir com o Pokémon Ali, você Sim. pegava tirar ele pra fora da Pokébola, todo assim, fazendo. Não só pra aí, batalhar, né? Todo, fazendo uma interação de família Até mesmo, mesmo as batalhas, o sistema de batalha é diferente é aquele sistema que você entra num, num modo, numa tela fechada de batalha E você não pode se mexer Pode ir na frente do seu Pokémon, reduzir o dano de ataque Dele também, bem é, legal realmente bem como se você estivesse ali e as batalhas fossem Acontecendo no meio da, da sua interação com o jogo. Mas atenção, enviadinhos e enviadinha, o jogo será lançado exclusivamente para o Nintendo Switch. Então a gente promete que assim que sair nós vamos fazer uma gameplay e trazer aqui para vocês muitas novidades sobre esse jogo. E se inscreve e ativa o sininho porque assim que sair tá esse jogo, aí você está por dentro e você vem assistir aqui no nosso canal. Também comenta aí se você gostou do Pokémon War, se você gostou da nova jogabilidade, desse se novo você modo gostou de jogo. desse vídeo. Sigam nós nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Spotify. A gente tá enviando aí, enviadas pra todo lugar. Beijinhos. Beijo. E a equipe Rocket tá... Descobrando de novo.